Este vídeo trata do tema das especificações algébricas para tipos de dados abstratos. O conceito aqui introduzido é o de gêneros não vacuosos. Intuitivamente tratam-se dos gêneros que podem garantir, de alguma maneira, no contexto de uma certa assinatura, que qualquer estrutura que interprete essa assinatura seja necessariamente uma álgebra. Recorde que uma assinatura sigma foi definida como um caso particular de conjunto indexado. Os índices, nesse caso, dizem respeito a uma palavra escrita sobre o alfabeto S e uma letra desse alfabeto. Recordo que uma letra é um gênero e uma palavra é uma string de gêneros. A assinatura sigma constitui a sintaxe da nossa linguagem. Considere agora uma estrutura que pretenda ser a semântica desta linguagem. Nessa estrutura temos um domínio S indexado e uma interpretação para os símbolos da assinatura sobre esse domínio. O que nós não sabemos, em princípio, mas precisamos garantir, é que esse domínio seja habitado. Em outras palavras, precisamos que cada uma das camadas desse conjunto S indexado seja um conjunto não vazio. No caso geral, recorde que, dado um símbolo de função em σws, a interpretação deste símbolo será uma função com aridade w, ou seja, que recebe objetos de um certo produto cartesiano ligado às camadas do conjunto indexado A e que devolve um objeto do conjunto AS, mais uma das camadas do nosso conjunto A. Eu vou separar aqui o caso em que a aridade da nossa função é diferente da string vazia. Recorde agora que σws, quando w é a string vazia, foi abreviado mais simplesmente como σs. Exatamente como no caso geral, σ de A é uma função. Como a aridade desta função é a string vazia, podemos mais simplesmente pensar na interpretação como sendo uma maneira de selecionar um objeto do codomínio, A de S. Isto já nos sugere uma primeira forma de garantir que o conjunto A de S seja não vazio para o gênero S, a saber, se a nossa assinatura indexada contém símbolos de constante do gênero S. Assim sendo... Se Sigma S for um conjunto não vazio, já temos uma condição suficiente para garantir que alguma coisa está dentro do conjunto A de S. A outra possibilidade é de que este objeto dentro do conjunto A de S tenha sido produzido pela aplicação de uma função. Nesse caso, contudo, precisaríamos garantir antecipadamente que esta função tem enuplas de entrada, adequadas. Esta é exatamente a nossa segunda condição. Se existir um símbolo de função cuja saída seja do gênero S, e se pudermos garantir que os gêneros da aridade desta função sejam todos eles próprios não vacuosos, então a interpretação desse símbolo de função nos dará oportunidade de produzir um objeto dentro do conjunto A de S a partir de outros objetos que também existem dentro do nosso conjunto indexado. Qualquer uma dessas duas condições, portanto, é capaz de nos garantir que o gênero S é não vacuoso no contexto da assinatura S indexada, Sigma, e que, portanto, a estrutura arbitrária proposta para interpretar esta assinatura será, garantidamente, uma Sigma álgebra Observe que esta condição acerca de gêneros não vacuosos não tem paralelo no caso homogêneo. Em álgebras homogêneas, há apenas um conjunto no universo da álgebra e, portanto, basta garantir que há pelo menos um símbolo de constante na assinatura para ter certeza que a interpretação desta assinatura terá pelo menos um objeto dentro do domínio da álgebra.